Agora grava o certo nesse celular Toma aqui, ó. toma Celular ruim Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Vou passar um álcool com você, ó oh, oh, Celular ruim, ó Aqui, ó, toma Meu Deus, que transição magnífica, cara é o tutorial como andar e correr. Ô, oh, para de gravar não, ruim. Mas tá bom, é fácil agora. E aí? Tá, muito fácil. Passa andar, ó. Tá vendo, tá vendo as pernas, né? Para que você tá gravando. Aqui, ó. Pra você andar, você tem que deixar assim. É tem que... Aqui, ó, você tem que fazer isso com a perna. Ó. Você tem que mexer ela pra frente, depois a outra pra frente. Né? E depois você bota a outra na frente da outra. Ah, então é assim: ó assim que anda. É assim que anda, galera. E correr é. Você tem que fazer isso. Ó, você tem que fazer isso daqui, só que não agachava. Só pra aparecer aqui. vai aqui, aí você vai aqui. Ó, tu vai assim, depois você vai aqui. E pronto. Só que é bem rápido. Tipo assim, ó. Tutorial é um lixo. Espero que gravou.